homologação dos custos administrativos, financeiros e tributários incorridos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na gestão de contas setoriais. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Tem dois. Processo 500, 0, 8, 6, 6, 6, 2022, 15 Requerimento administrativo protocolado pela IBK, Indústria de Borracha e Calçados LTDA, com vista a modelar sua carga junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica como consumidor especial, com, com a finalidade de formação de comunhão de interesses. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro da Fonseca Cantarino. Item 3, processo 4850002314202256, termo de intimação número 7/2022, lavrado pela Supreendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. Referente à apuração de falhas e transgressões à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico relativos ao contrato de concessão número 27, 2018. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 4. Processo 48.500.0030.71.2021.92. Termos de intimação, número 2, 3, 4, 5, e 6 2022 lavrados pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, referentes à aplicação da penalidade de suspensão de contratação das empresas Paraíso, KF JAC, eh, SC, KF JAC AM, KFJAP MTPA, KFJAP BA e seus acionistas controladores JAC, Materiais e Serviços de Engenharia LTDA, KF, participações LTDA e JAP, participações. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo laborato Tini. Item 5, processo 485004961-2021-11, pedido de reconsideração, interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A., em face da resolução homologatória 3.134, 2022, vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 6, processos 48.500, 2022 12 e 5994 2022, Pedido de reconsideração interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica, SA, TAESA, faz da resolução autorizativa 12.823-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. <tos> Item 7, processo 48.500.004657.2020.93 e outros. Pedido de reconsideração e proposto pela Geradora de Energia Quinturaré, SPR SPA, em fase das resolu resoluções autorizativas 12.950-2022, que revogou a de autorização das centrais geradoras fotovoltaicas Dourado 1 a 10 e da 12.951-2022, que revogou as. as Autógrafos de autorização das centrais geradoras fotovoltaicas Surubim 1 a 15. E o diretor Ricardo Lavorato Tini, não passa parar do sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da norma de aglomerção anel número 1. Diretor Fernando. Item 8, processo 48.500.0002.45.2022.46. pedido de reconsideração interposto pela Campanha Energia Renovável SA, CERN. em face do despacho 3056/2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9, processo 48.500.00.29.68.2021.07. Pedido de reconsideração interposto é pela Vazante 3 Energias Renováveis S.A. em face do despacho 3.775-2021. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 10. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não passa para o sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel no 1. E o diretor Ricardo Laborato Tilha, enquanto sem pedido de relatar o assunto do item 10, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel nº 1. Vamos ao sorteio. É, quer dizer, item 10 é o processo 48.50.005.707.2018.35. Pedido de reconciliação interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, SA, Eletronorte, em face do de despacho 3.118.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 11. O diretor Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva não pode falar do sorteio do item 11, conforme se o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 11 é o processo 202284 e outros. Pedido de reconsideração interposto possíveis KN de participações LTDA, em face do despacho 3.155.2022. Vamos ao sorteio. diretor Alessandro. O item 12 será distribuído por conexão ao processo 48.500. sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 11ª Sessão Pública Extraordinária de Distribuição do Processo de processo 2022, tendo em vista o artigo 4º do inciso 1º, da norma de organização anel número 18. O item 12 é o processo 48.500.073.96.2022.25, pedido de medida cautelar, protocolado pela PowerTech, Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A., com vistas ao reembolso direto do custo de aquisição de combustível para a operação da usina termoelétrica Vila do Matupi, PowerTech. Esse, então, foi o diretor Fernando. O item 13 será distribuído por conexão aos processos 48100001175199676 e 48500002428202034. sorteados ao diretor Ricardo Lavalato Tini na 31ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição dos Processos de 2022, tendo em vista o artigo 4º, da no... eh, inciso 1º da norma de avaliação anel número 18. O item 13 são os processos de mesmo número, 48.100.11.75.196.76 e, e 48.500.24.28.2020.34. Pedido de medida cautelar, protocolado por Furnas Centrais Elétricas S.A., com visa não-desconexão da usina termelétrica Santa Cruz do Sistema Interligado Nacional. Esse foi, então, para o diretor Ricardo. Item 14. Processo 48.500.0083.00.2022.46, cumprimento dos critérios de eficiência com relação à continuidade do fornecimento e à gestão econômica e financeira estabelecidos no anexo 8 da Resolução Normativa oh, 948.2021, referente ao ano de 2021. Vamos ao sorteio. Diretor, é Item 15. Processo 48.500 42 e outros. Autorização para a empresa desenvolvedora de empreendimentos energéticos LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas São Geraldo 1 a 16... Só sorteio. Diretor Alessandro. Item 16. Processo 48.500.0010.51.2022.68 e outros. Autorização para a empresa desenvolvedora de empreendimentos energéticos LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Veredas 1 a 33. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 17. Processo 48.500.0017.09/2021-51 e outros. Autorização para as participações SA, implantar e explorar as centrais geradoras eólicas. Ciros, cúmulos, nimbus e estratos. Só gosto de nuvem ainda. Vamos ao sorteio? Diretor Alessandro. Item 18. Processo 48.500.8589.202.01. Regularização da outorga e entrega do sumário executivo referente à pequena central hidrelétrica Generoso. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 19. Processo 48500008020202238 Declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Alagoinhas e Iambupe na subseção Alagoinhas 2. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 20. Processo 48.500.085.68.2022.88. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de administrativa em favor da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Teresina Centro. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 21, processo 48.500.8409.2022.83. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de administrativa em favor da Electroredes S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Itararé 2 e Itaporanga 0.1. Um do sorteio. Yeah. o sistema. Novamente, item 21, processo 48508409 2022 83, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa. Em favor da eletro S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Itararé 2 e Itaporanga 01. Vamos ao sorteio. Ah, diretor Elvio. E item 22, processo 48.50.0038.17.2021.68. 202168 alteração a pedido da resolução autorizativa 10.667.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, c 3 T das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Cachoeirinha 3. Vamos ao sorteio. diretor Fernando Luiz Mosa. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 46 a sessão de sorteio público. É isso. Sessão pública ordinada de distribuição do processo de 2022. Muito obrigado. Muito boa tarde. Quer dizer, muito boa semana e cuide-se.